Desapega tem mais chance de ir pro céu, desapega que a vida melhora. Olha, eu já sabia disso, mas eu tive certeza aprendendo isso com a Eleonor e com a Tahani da série The Good Place no Netflix. Eu sou Priscila Savoia, personal organizer, e hoje eu não estou aqui só para indicar uma série do Netflix pra você, que aliás é muito boa, tá? A Eleonor é essa lourinha aqui ó, na série, tá? E eu não vou dar spoiler porque a série é ótima, tá? Mas ela teve a oportunidade, digamos assim, de vir à Terra e ganhar mais uns pontos para ser uma boa pessoa e ir para o céu, tá? Qual a primeira coisa que ela fez? Organizou o quarto dela. Gente, organizou todo o quarto. Porque quando você se organiza, a cabeça abre, os seus pensamentos se organizam e tudo começa a acontecer. Por isso ela começou pela organização. Ó, olha ela entrando aqui, ó, o quarto dela, como é que era? Aí o que, que ela vai fazer, ó? Desapego, doação, aquelas sacolas eram todas de doação. Aí olha aqui, ó, a vida começando a andar, as coisas começando a acontecer. Ó, aí ela vai, começa a sair do... resolve sair do emprego que ela odiava, tá? Vai fazer uma coisa que ela... Achava, enfim, que era muito mais legal, né? Também não vou contar o que que é. Ela começa a se envolver com projetos voluntários, ou seja, né? O céu clareou ali, abriu depois que ela organizou o quarto dela. E a Tarrani? A Tarrani é essa morena aqui, tá? Que também é da série e teve a mesma oportunidade, tá? Qual a primeira coisa que ela fez? Começou a desapegar de tudo que ela não usava, né? Então aparece aqui, ó, ela desapegando dos vestidos que ela não usava mais. E a partir daí, né, as coisas também passaram a acontecer na vida dela, passaram a acontecer melhor, o céu também se abriu, e ela foi chegando mais próximo ali do objetivo dela, que era ganhar mais pontos para ir para o céu. Então, como diria he Pelos poderes de Scale final de cada desenho, aprendizado do dia, né? Quer dar uma guinada, quer dar uma, uma reviravolta na sua vida, quer começar algo novo? Organiza e desapega. Porque isso vai fazer a coisa andar.